Boa noite. Saudações pessoas desse mundo. Aqui quem fala não é Luísa. Aqui quem fala, como vocês podem ver, movimentos. Meus movimentos são difíceis para ser captados. Ok, como vocês podem perceber. Aqui quem fala não é Luísa. Aqui quem fala é a Ladybug. Do mundo universo ah. Nossa, mas eu nem tô Nem tô fazendo nada Deixa eu ficar mais um tempo, mano Não, Ladybug Sai dali, Ladybug Sai dali, Ladybug Bom, como vocês podem ver A Lully não está deixando Eu ficar aqui mais um tempo Oi, gente. Começar a live. E aí, gente? E aí, gente? Nossa, vocês não entenderam nada, né, do que que aconteceu. Nem eu entendi, gente. Mas beleza, beleza. Tô tranquila. Eu tô sumida. eu sei que eu tô sumida. E hoje, gente, o que que a gente vai fazer? Bom... É, maquiagem, falando nisso eu tenho que começar logo Meu pai nem tava lembrando Tem que começar logo, a gente vai fazer maquiagem, tá? Maquiagem de Halloween Eu vou fazer aqui com vocês gente... Venho nos docinhos também Da Cacau Show Divertindo! Isso é muito legal, gente. Eu consigo vocês fazerem em casa, hein? Será uh! é que vai dar certo? Gente. Só é delineador, tá, gente? Só pra vocês saberem mesmo. Gente, eu vou colocar a peruca. Eu não vou me aguentar passar o Halloween sem peruca. Peraí. aí. Eu Eu podia dar uma arrumada no na peruca? Podia. Só que eu tô achando que ela bagunçada, assim, dá uma, um, um aspecto de, né, terror e tal. Assim. Ah. Ou vocês preferem que eu prenda assim? Oh. Ixi, Maria. Agora a parte boa, hein? Com mais um Red Shot campeão de audiência! Veja hoje no Fantástico, mais um noob que morre no CS. Eu vou explicar isso e muito mais domingo na nossa revista virtual. Morre, noob. quando a gente chega, já me humilhei demais. Qual é, mano? Beleza, cara? Hey, bye -bye. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vou pegar meu docinho aqui. Ai, gente, eu tô com medo, gente. Ai, gente, eu tô com medo. Não gosto de filme de terror, não. De jogo de terror, pior ainda. Eu tô com medo, guys. Tô comendo meu docinho aqui. A gente ama o Halloween. Ainda mais agora pra vocês, gente. Nossa, vocês não sabem quão feliz eu fiquei. Eu tenho que fugir do, da casa. Não posso deixar a me matar. A não tem como pausar o jogo. Tô tremendo. Ai, caramba. Aqui, gente. Tem como se esconder, eu lembro. Ai! Pegar, gente. Ai, gente, eu não consigo, gente. A gente, não cons... eu não nunca... consigo. Esse jogo não tem pause, gente. O que é pior ainda, gente. Gente. Gente, eu achei que eu ia conseguir. Gente, eu consigo, ó. Eu consigo, gente. Eu consigo. R. É. Ó, ó, consegui. Me aprendi, gente. Esconde, gente. Embaixo da. Você consegue, Vai, esse jogo é horror é meio mal feito, mas mesmo assim dá Olha O medo que dá, velho. Você é louco, gente. Eu vou dar fé na coragem, vou fechar o olho e vou. Para mim, não me escutar, gente. Onde eu tô, gente. Eu vou fechar o olho, senão eu não vou conseguir. Eu, eu já tô eu quase per... Gente, eu vou correndo. Ai, a armadilha. Ai, gente, ela tá atrás de mim, mano. Gente, ela tá atrás tá de mim. Ai, gente, tem a árvore de Natal. Gente, eu não vou conseguir, gente. Nossa, eu queria tanto zerar esse jogo. Mutando ele. É isso que eu vou fazer. Acho que agora eu consigo ir, gente. Ou não também. Ai, gente, não sei se é pior. Tá trancada a porta, meu. Gente, eu vou dar de cara com ela, mano. Como você tá aqui assistindo uma TVzinha, gente? A gente tô tá com medo. Mesmo assim, eu tô com medo, gente. Nossa, é muito difícil, velho. É muito difícil pra mim, gente. Eu tô cagado. Tá na pista. <risos> <risos> tô fodido que esses caras. É p... Atletico contém violência intensa, sangue. Gente, gráfico e linguagem forte. Aproveite. Eu não, não consigo assistir nem filme de terror que eu passo mal. Imagina jogo. Não sei nem o que, que eu tô fazendo aqui. Tô tentando, né? Gente, no primeiro susto eu já vou vazar, tenho certeza. Porque se esse, esse é pior do que o da Granny... Eu vou ficar falando aí com vocês, para mim não ter menção no jogo, para mim, de... tranquila. Oi, chat, como vocês estão? Oi, Juru, como você tá? Tudo bem? Nossa, a vida é bela, né? Caramba, olha que lugar É bonito, né? Parece que foi construído agora e tal, muito interessante e tal. Nossa, trancada a porta, eu já tô chorando de <risos> Trancada a porta, nossa, eu vou pela janela Que isso, nossa, a janela tá trancada Eu vou correr aqui, que tal? Ai, eu tô toda arrepiada, meu pai, que medo Nossa, mas eu tô tranquila, tô tranquilinha Olha, tem uma porta aqui, se tiver algum susto Alguém pra me assustar, eu vou. não vou me assustar Porque eu já tô tranquila e tá tudo tranquilo, é só um jogo, Luiz. É só um jogo, não precisa se assustar. Muitos jogos vão pra realidade, vão. Pessoas morrem, talvez. Nunca saberemos porque elas já morreram, mas não tem problema, relaxa, Luiz. Ai, por que eu tô falando isso? Eu tô ficando com mais medo. Caramba, Luiz, acaba bofa, acaba bofa. Não, não, continua falando, continua falando. Nossa, que dia lindo na né, chat hoje é Halloween. Caramba, Halloween acontecem coisas legais, né? As pessoas se vestem, se fantasiam, vão para lugares. Você tá muito desesperada. Não, não, eu tô calma, eu tô relaxada, eu tô relaxada, eu tô relaxada nem tem um cadeado assim. Aqui, eu preciso estar preparada pra qualquer coisa Qualquer coisa pode aparecer na minha frente a qualquer hora Então eu preciso estar preparada pra qualquer coisa Nós tem como correr, Isso é um ponto forte do jogo Renny. Não tem como correr, você fica preparado é... Esse cara, ele tá com medo também Por que, que ele tá com medo? Isso não é um bom sinal Não passa nem Wi-Fi Ele é um jornalista, foi investigar esse lugar tipo... Sim, mas tipo... Pra quê, mano? Tipo, fica na sua, entendeu? Olha o lugar onde ele tá sozinho, cê é louco. É pedir pra ela morrer, né? É pedir. Sozinho ainda por cima, cara. Impressionante. Acho que aqui dá pra... Ah, vê. Não quero, gente. Não quero, gente. Não quero. Tranquilo, gente, tá de boa, tá de boa. Tô tranquila já, já me acostumei, tô tranquila. não Eu não consigo me mexer, gente. Pode desafio exatamente. <risos> tem como subir aqui? Aqui é um bom lugar. Hein, gente. esse jogo tem um mapa enorme, né? ali, gente. Olha, tem como eu ir me rastejando? Vou me rastejando. Ai, gente. Eu não quero jogar mais, não, gente. É. Gente. Eu vou sair aqui, tá bom? Não sei, meu. Deu, deu, deu, deu. Deu, deu. deu. Esse foi o meu máximo, gente. Esse foi o meu máximo. Ai, meus dói. Nossa, Nossa, olha a minha cara, gente. De derrotada e eu aqui terminou na maquiagem desesperadamente porque eu falei ah não hoje eu vou não não hoje eu vou zerar Granny aí depois eu vou jogar o T-Lash, vou zerar o T-Lash também no meio da live junto com o pessoal beleza eu vou terminar essa maquiagem logo né senão não vai dar tempo <risos> ah, tá bom tá bom então em Granny eu fiquei dois minutos no jogo e fechei Agora, no Norte Leste, eu consegui entrar na, ma na mansão, no manicômio, consegui entrar no manicômio, em, em, andei um monte, né? Então, assim, gente me taninha, a gente, conheço ela, a gente, é, ela é bem legal. Somebody's watching me. <risos> o bicho moleque. Obisuvindo, moleque. <risos>